Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo sobre comprinhas, então eu comprei algumas coisas e eu quero dividir com vocês esses produtos, mostrar, contar, por que, que eu comprei, tá então, bom? Vem assistir! Então vamos lá, antes de eu começar a mostrar pra vocês o que eu comprei, eu queria falar pra você o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de se inscrever, clica aqui no botão escrito inscrever, esse botão vermelho, e vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Queria também dizer para você que se você gostar do vídeo, pra você não esquecer de dar um joinha, um gostei aqui pra mim, super importante para a divulgação do canal, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Primeiro eu vou dizer assim, as comprinhas que eu fiz de farmácia. Eu comprei um produto que eu acho que ele é, assim, fantástico, genial, não pode faltar. Não só para quem tem criança, para quem não tem criança, para quem se maquia. Enfim, eu acho que é um produto é, bastante funcional. É esse produto aqui da Granado, que é o sabonete líquido. Esse aqui é a base de glicerina e ele é o neutro. Você pode, além de usar na criança, você lava pincel, você pode lavar o seu rosto, dependendo da quantidade de maquiagem que você tiver, você pode usar ele, porque ele é neutro, ele não agride, não arde os olhos, então é um produto que realmente é um coringa, não pode faltar, então esse aqui em casa não falta nunca, não só porque eu tenho um filho, e meu filho usa esse sabonete líquido para lavar o rosto, então assim... É super importante aqui em casa ter. Ele é multifuncional. Uma outra coisa que eu queria muito e eu não conhecia é o, é o pó solto da Paiô. A Paiô tem, é muito antiga. Minha mãe usava e, e eu cheguei a usar. O meu primeiro pó compacto foi da Paiô. Então assim, a Paiô é uma marca que me acompanha Desde muito tempo Eu tinha praticamente quase, quase o kit todo O lápis, o, o pó e tal Mas não era esse pó solto é, Esse aqui É o pó translúcido mate E aí Ah, acabei não falando, né Esse, a Granado eu comprei Por R$10,78 Tava no preço super legal Na drogaria Venâncio O pó, o pó solto da, da Paiô, e o legal é que ele verteu ele uma esponjinha, né, eu, eu tinha uma esponjinha dessa, um barato e ele é, ele, é, ele, mat, ele matifica a pele e ele é translúcido, ou seja, ele não põe cor, você pode observar até que ele é bem cor da pele, né louca pra testar, claro, evidente, assim que eu testar, vou fazer resenha pra gente conhecer o produto, né saber se vale a pena comprar ou não e tal essa é a ideia das resenhas mas um item que eu comprei que eu achei assim foi um super preço foi esse kit aqui que é, esse sabonete líquido aqui ele veio de graça e veio mesmo tá? porque eu pesquisei em várias, várias é, é, farmácias, drogarias e tal, e só esse aqui já tava custando tipo 15, 16, encontrei o da Nivea é íntimo por 17,80. Eu comprei esse kit aqui por 14,40. Então, esse é o sabonete líquido, creme soft Esse veio de grátis, 0, E o maravilhoso que eu já fiz resenha Vou deixar aqui em cima para vocês verem já fiz resenha no blog. No blog. Maravilhoso esse sabonete íntimo, adoro. Perfeito. Bom, essas foram as minhas comprinhas de farmácia. Eu também fiz comprinha numa loja, numa perfumaria que tem aqui perto da minha casa e fiz a reposição do meu do meu top coat. Então vou estar experimentando esse aqui da Risqué, esse eu nunca usei ele seca o esmalte em 30 segundos então né, era tudo o que eu queria maravilhoso então esse top code aqui foi 3,99. uma outra coisa que eu comprei que eu queria muito experimentar é essa água micelar aqui da L'Oreal então assim, todo mundo falando esses lançamentos preço muito convidativo 29,90. achei que o preço assim foi muito bom e aqui é uma solução de limpeza 5 em 1. Um. Ela não arde, ela não tem álcool, ela não tem um monte de coisa. Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Então assim, muita coisa pra acontecer com essa água. Então eu vou testar, louca pra usar, e vou te contar pra vocês. Eu comprei também um batom que assim, tava numa promoção maravilhosa, que eu não resisti. E falei, gente, o preço tá muito bom que é o batom da Maybelline. O batom da... normalmente eu encontro ele por um preço 25, 27. Já vi 27, mas esse aqui eu comprei a 21 e 50. Essa aqui é a cor 406, então, olha que coisa mais maravilhosa essa cor. Agora, para o inverno, é tudo de bom, né? Deixa eu botar aqui na minha mão para vocês darem uma olhada. Olha isso. Fantástico, né? Maravilhoso esse batom, cor linda. E aí, para quem acompanhou aí, quem está sempre antenado com a Sephora sabe que a Sephora fez aí, entrou em promoção, então foi uma promoção assim, maravilhosa. E quem é inscrita no Beauty Club também tinha um desconto de 15%. Então assim, produtos com desconto e ainda quem era inscrita no Beauty Club ainda tinha mais desconto. Então foi assim o achado. Então o que, que eu fiz? Eu fiz algumas comprinhas que foi assim que eu estava realmente precisando no meu kit que eu estou sempre trabalhando né, com maquiagem para vocês e também como profissão. Então eu tenho, eu comprei esse kit de contorno, esse trio, ele é o número 4. Cores bem legais para a gente fazer contorno, aqui atrás também está mostrando todas as formas. Muito legal. E esse, esse e esse. Acho as... Cores são essas aqui ah, bem legal. uma outra coisa que eu comprei também que eu queria muito era um blush e eu tive excelentes informações sobre o blush da Bourjois eu acabei é, aproveitando e comprei esse essa cor aqui olha que coisa mais fofa um pincel olha essa é a cor essa é a ambreador cor assim bem pigmentada, bem cintilante, muito linda. vem com o seu pincelzinho aqui, ó, que já faz a já fica aqui dentro. ótimo para levar na bolsa. e aqui ele é ele é um fecho com imã. então muito com muita vontade de testar. queria muito um blush da Bojoar. todo mundo fala que tem uma pigmentação muito boa. Então eu vou testar e vou contar posteriormente pra vocês. É, eu também tava muito querendo, muito querendo um corretivo em forma de caneta. E aí o que eu mais gostei é que esse aqui da Sephora é um corretivo de caneta, só que é um corretivo iluminador. Então assim, juntou a fome com a vontade de comer. Eu queria muito ele. Eu já tinha visto ele por 70 e comprei por... R$ centavos Eu queria muito um corretivo à base de caneta, e esse aqui é um corretivo iluminador da cor número 2, esse aqui é 02, que é a mais clara que tem. É a radiante vanilla. E o que estava mais chamando a atenção também era que os batons estavam com preço muito legal. Então, eu escolhi duas cores que eu queria, eu queria muito, que era o Vegas Volt, ele tem uma cor super bonita, vou mostrar aqui para vocês, eu já tinha testado ele, olha, ele tem uma cor muito linda, muito bonita, olha, então assim, ele ilumina bem os lábios, dá pra você fazer várias maquiagens legais com ele. E o outro que eu queria, todo mundo conhece, já é badaladíssimo, que é o Out Fables. É uma, uma cor que tá assim, super badalada, todo mundo conhece. E é esse rosa, com esse tom aqui super forte. Todo mundo já conhece essa cor, não é novidade, mas eu queria um rosa. Eu tenho até um rosa aqui, depois eu vou fazer uma, uma comparaçãozinha com ele. Ah, os batons, cada um sai por 43,35. Se você tá acompanhando lá, se for você sabe que o preço normalmente, antes disso tudo, tava 73. Eu quase comprei, quase, quase, quase, quase, quase mas não Então é isso, essas foram as comprinhas que eu fiz Queria mostrar pra vocês quais foram os produtos que eu comprei Se você usa um desses produtos, se você conhece um desses produtos que eu mostrei agora Você já usa, já está acostumada a usar Deixa nos comentários qual é a sua impressão Qual é a sua opinião, se você gosta, se você não gosta, se você nunca mais vai comprar, se você está na fila para comprar até para gente poder trocar informação. Eu digo para vocês que esses produtos, a parte de maquiagem, eu nunca usei nenhum deles. Então, para mim vai ser tudo novo. E se você já usa, divide aqui, coloca nos comentários e a gente troca informação. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece. Deixa um joinha aqui, dá um gostei para mim e para a divulgação do canal. Tá bom? E não esquece de se inscrever, ok? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!